Gente do céu, eu tô tentando gravar um vídeo para falar sobre prevenção ao suicídio e eu não consigo falar e não chorar. Então essa vai ser a minha última tentativa e sabe aquele negócio de estar tá com medo vai com medo? Meu, se der, se eu começar a chorar vai com choro mesmo. Quem está falando com você? Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens e partilhamos as nossas experiências de vida. Estamos no mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, mês amarelo. E tanto eu quanto o Rafa temos experiências diferentes, mas muito próximas do suicídio. acho que agora vai se você está pensando nisso meu, para para, para, para entendeu? para e assiste esse vídeo? não, se você está pensando em atentar contra a sua própria vida eu tenho pra você um vídeo da psiquiatra Maria Fernanda Cariani de apenas 12 minutos tá na playlist conversa.com do canal aqui mesmo você vai lá, playlist, vai lá, conversa.com esse é o primeiro vídeo da playlist se chama, como se livrar de pensamentos suicidas meu, veja esse vídeo esse vídeo é muito bom para mostrar como tirar esse pensamento de você ah, mas eu não quero, eu já estou decidido. Meu, se você está decidido e está vendo esse vídeo, para esse vai lá e assiste aquele. E em especial, porque eu acho que a estratégia fenomenal que ela dá é... Por que a pressa? Por que você está com pressa? Dá um tempo, hoje não, hoje assiste esse vídeo... Vem lá, marca uma outra data, dá um tempo, reflete melhor. Mas hoje não. Hoje não. Porque nenhum pensamento é mais forte do que você. Você é que manda nos seus pensamentos. O suicídio, ele é um espectro. Então vamos falar assim, você tem uma gradação a ser seguida até chegar no ato. Eu estive analisando o meu caminhar nesse espectro e eu acho que eu parei antes da tentativa. O primeiro pensamento do espectro é justamente esse, é você pensar. Quando você começa a pensar, meu, o mundo seria tão melhor se eu não estivesse aqui, eu sou um peso, eu sou um fardo... Por que, que esse prédio não desmorona na minha cabeça? Você começa a ter pensamentos de que você quer morrer, mas você ainda não pensa em você mesmo fazer isso. Você começa a pensar esse tipo de coisa que eu falei, seria bom se eu fosse atropelada, que bom seria se eu não acordasse... Isso são pensamentos que devem ser até comunicados ao seu terapeuta e ao seu psiquiatra. De cada 100 pessoas, 17 pensam isso. O que me assusta pensar que hoje somos 560 inscritos no canal. Muita gente passa por aqui, assiste os vídeos e não se inscreve. Então, assim, não dá pra mim ter uma ideia geral. Mas dos inscritos, quer dizer que 95 estão tendo esses tipos de pensamento. O melhor é você buscar ajuda desde já. Você não precisa esperar piorar, tá bom? O segundo degrau do espectro é o planejamento. O planejamento é quando você já começa a pensar em quais são as formas de por fim a minha vida que menos causa dor ou você escolhe qual forma é a mais eficaz isso você já tá planejando entendeu você também você precisa pedir ajuda você precisa pensar melhor porque o próximo passo, ah, o planejamento. De cada 100 pessoas, 5 estão planejando. O que quer dizer que são 28 inscritos do canal que podem estar planejando como por fim a sua vida. Não faça isso. O próximo degrau é a tentativa. A tentativa é quando você já analisou, escolheu, planejou a forma como você vai dar cabo da sua vida, e você o faz, e daí a tentativa, ela, a cada 100 pessoas, 3 tentam, o que com relação aos inscritos do canal são 17 pessoas e daí a gente tem o ato consumado, a cada 100 pessoas você tem um ato consumado, o que aqui no canal quer dizer que são seis pessoas. Eu vou contar para vocês a minha história com as ideias suicidas. Os meus primeiros pensamentos suicidas, eu acredito que surgiram ali no começo, final da... Começo, final. No começo da minha adolescência, meus 14, 15 anos. Porque eu lembro da casa em que eu morava e eu lembro que eu passava muito tempo deitado olhando para o teto e pensando, por que, que eu não morro? E em momento algum eu pensei em me matar, mas eu sempre pensava em como seria bom dormir e não acordar. Isso já é um pensamento suicida, tá? Depois... Eu tive um noivo que eu muito amava, eu era enlouquecida por ele. E depois de um tempo de relacionamento, a gente acabou rompendo o noivado e isso me atingiu. Me atingiu assim de uma forma que eu emagreci a olhos vistos, os meus pais eles grudaram em mim, a minha mãe, ela não me largava pra nada, tipo, pra mim no banheiro, ela quase que queria entrar junto, então assim, eu passei um bom tempo, tipo umas, uma semana, talvez duas no máximo, sendo vigiada ali, homem a homem, sabe, marcação homem a homem de futebol, era assim, o tempo todo, todo o tempo, a minha mãe ou meu pai estavam do meu lado e de olho em mim. Ali eu ainda também não pensava em tirar a minha própria vida. Eu só queria morrer. Então, assim, eu achei que se eu não comesse eu ia morrer. Eu achava que... Deus ia ser bom e me levar, entendeu? E foi assim. A terceira, o terceiro episódio de Ideias Suicidas na minha vida aconteceu em 2014. É, eu falei já pra vocês que eu trabalhei numa grande empresa. Eu acho que eu não falei, é que eu era enlouquecida pelo meu trabalho eu amava trabalhar lá, eu amava o meu trabalho e um belo dia sem nenhuma advertência porque como eu já falei pra vocês como eu estava na cota para pessoas com deficiência e como eu sabia que não tinha a cota não era atendida eu nunca imaginei que eu ia ser demitida porque era contra a lei então, assim, como eu estava tranquila, eu não esperava. E chegou o dia que eu fui chamada na sala e falaram que eu estava sendo desligada. Eu fiquei tão perdida nesse dia, mas tão perdida, tão perdida, eu não tive suporte nenhum... Pra nada. Eu simplesmente fui avisada que eu estava sendo desligada e que eu podia ir embora. Eu podia, eu tinha aqui no RH só e tchau. Pra quem não esperava isso, para quem amava o serviço, também foi bem chocante. Então, o retorno para minha casa foi penoso no sentido de eu queria me jogar na frente do metrô. Eu queria, eu queria. Metade de mim pensava, eu tenho que me jogar, e a outra metade pensava, não, Vanessa, você tem a sua mãe, você tem o Rafael, você tem a sua irmã, você tem uma vida. Não, não faça isso. Então, assim, ficou aquela luta, né? Que até quando a gente fala em ideação suicida, eles têm um termo que é pensamentos ambivalentes, é quando fica essa luta interna de você, dentro de você, metade quer viver, a metade quer morrer e fica essa disputa. Mas graças a Deus, graças eu consegui chegar em casa, então assim, se você trabalha com uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, em especial uma deficiência tipo mental, um autista, Ai, meu, não manda ele embora e só dá tchau sabe, providencia um jeito dele chegar na casa dele em segurança junto aos responsáveis por ele ou chama o responsável lá para poder ele sair com suporte não faz igual fizeram comigo, por favor porque assim, a luta interna foi imensa, entendeu? Se você é parente de alguma pessoa com autismo e ele trabalha, meu, avisa lá no ambiente de trabalho dele que se um dia ele for desligado, você quer ser chamado, avisado. Porque pode acontecer o pior. A real é essa. Não aconteceu porque Deus cuidou de mim, como ele sempre cuida o tempo todo. E a partir daquele momento minha vida mudou, então eu decidi estudar para concurso, e a vida de estudar para concurso não é fácil. Não é fácil para ninguém, nem para uma pessoa com autismo e déficit de atenção. Então assim, foi um período bem difícil, mas assim, eu não posso reclamar porque eu pude ficar exclusivamente para estudar, porque eu tinha o apoio e o suporte do Rafael, que ele sabe que eu agradeço infinitamente a ele, não só o apoio e suporte financeiro, mas sabe assim, todo o apoio de orientação, de estar ao meu lado, de nunca cobrar de apoio total e restrito eu também tive o apoio da minha mãe e muito apoio da minha irmã, então assim é aquilo que eu sempre falo é importante a gente ter uma rede de apoio forte e ativa. então eu do dia de fevereiro de 2014 quando eu fui desligada dessa empresa, dessa forma que eu falei para vocês até em setembro de 2016 foi um percurso longo. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira convocação para perícia médica ela só aconteceu em fevereiro de 2017, então foram três anos de estudo até eu ver um resultado. Nesse período de estudo, é muito difícil, porque você acaba... Eu não tinha contato com ninguém, fora a minha mãe, o Rafael. Eu passava o dia todo em casa, estudando. Foi uma época em que tudo começou a reverberar mais em mim. Então, assim, eu consegui ouvir o celular na vibração do meu vizinho, porque os barulhos começaram a me incomodar muito mais do que o normal. E eu comecei a perceber que eu tinha uma, uns períodos de tristeza. Então, vamos falar assim, quando eu olhei para trás, é que eu percebi. Porque enquanto eu ia vivendo esse trajeto, eu não tive consciência. Então, assim, vamos falar, em junho eu tive... Uma tristeza tipo de uns três dias de achar, ah, porque é que eu tô aqui, eu tô estudando, estudando e não vejo resultado. Eu, eu, eu ficava com esses pensamentos ruins. Daí no mês seguinte, talvez um pouco mais grave, foi aumentando assim a intensidade. Mas eu só percebi mesmo em setembro, quando o Rafael saiu para trabalhar. E eu dec acordei decidida que aquele seria meu último dia. Eu garanti que eu juntasse todos os remédios da casa. Pus tudo em cima da minha cama. E... Resolvi falar com o Rafael, tipo... Só pra avisar. Eu falei... Rafa, ah, eu resolvi, eu tô muito cansada, eu não quero mais viver e hoje é meu último dia. <risos> eu vou fazer um vídeo com o Rafael falando sobre como eu receber essa notícia, né? Daí o Rafael falou pra mim as palavras mais importantes do mundo. Ele falou assim, vá, não faz isso. Não faz isso. Você é muito importante pra mim. Muito importante pra sua mãe e pra sua irmã. Você não pode fazer isso com a gente. E ali... Eu pensei, meu, é verdade. Como eu vou fazer isso com eles? Como? E isso é muito importante, é muito importante a gente ter consciência de que a gente vai fazer falta. Meu, ah, eu não vou. Vai, vai sim. Você pode fazer falta para os seus amigos, seus pais, seus irmãos, para o seu cachorro, para o seu gato. Quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar deles igual você cuida? Ninguém, é só você que pode fazer isso. isso de você é muito importante para nós eu sabe quando a ficha cai e você fala assim meu o que que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo meu <risos> Rafael falou Vanessa não faça isso e eu vou falar com a sua mãe, você vai ficar com ela agora, porque você não vai ficar sozinha até eu poder voltar para casa. E assim foi. A minha mãe, ela é minha vizinha, eu moro no oitavo andar, ela mora no nono. O Rafael avisou ela que eu não tava bem e eu fui lá ficar com ela. E, em momento algum, a minha mãe, me recriminou, sabe assim, ela só me acolheu e aquilo foi tão bom. Então, se você estiver na situação de receber alguém que está com esse tipo de pensamento, meu, não adianta querer julgar, não adianta querer dar lição de moral. Não, você só tem que acolher, sabe? Eu me senti acolhida. Eu vi que eu era amada, eu vi que ela ia ficar do meu lado enquanto eu estivesse viva. E esse suporte foi muito importante. Nesse período eu já fui pensando por que, que eu cheguei nesse ponto? Por quê? Eu tenho uma vida tão boa, porque assim mesmo estudando para concurso eu tinha, eu tenho, tenho sempre tive uma vida de privilégios. Eu tenho pessoas que me amam, que estão no meu entorno, eu tenho suporte e apoio financeiro das pessoas que estão no meu entorno. Por quê? porque eu cheguei nesse ponto e daí conversando o Rafael chegou no fim do dia a gente conversou bastante o Rafael ele sempre conversou comigo sobre isso porque a melhor amiga dele se suicidou então assim é uma dor para quem fica, que é muito grande e que eu não quero ser a causa dessa dor para ninguém nunca. E daí a gente começou a pensar o que que podia ser, por que isso, por que? Porque eram períodos em que eu ficava um pouco triste, porque assim, eu sou uma pessoa super feliz, Falar isso chorando, ninguém vai acreditar, né? Mas, assim, o meu normal é ser uma pessoa feliz. Eu até achava isso muito estranho, sabe, assim, tipo, por que, que eu me sentia tão feliz? Mas eu acho que isso é resultado da criação que eu tive e da minha personalidade. E eu super me identifico com a Bárbara do podcast Estamos Bem. assim Porque ela tá lá no meio da merda e tá felizona. Eu sou dessa. sabe Se assim, o mundo tá acabando, e eu vou achar um jeito de dar risada e ficar feliz. Porque é assim que eu sou. E por que eu tinha esses episódios de tristeza? Daí o Rafael, que é super observador, ele percebeu que era na época que eu ia ficar menstruada. Ele percebeu que as tristezas que eu andava tendo coincidiam com a época da menstruação. E no dia seguinte, quando desceu, eu já estava bem melhor. Sabe assim, a sensação de tristeza, de eu quero por fim a tudo isso. Passou. E o suicídio tem muito isso O suicídio, se você não agir naquele momento né, Que todo lugar que fala de prevenção fala isso E o vídeo que eu falei para vocês assistirem lá na playlist também fala isso Dá um tempo, porque são episódios impulsivos Se você não fizer isso naquele momento Pode ser que o momento e a vontade passe E é isso que aconteceu comigo e foi aí que a gente percebeu que estava ligada à minha situação mas assim eu, sou, eu não sou um exemplo de pessoa que curte médico então assim eu, passou eu deixei pra lá no mês seguinte eu tinha uma viagem incrível que eu ganhei de da minha mãe eu e a minha irmã nós ganhamos de presente da mamãe um cruzeiro no Caribe para nós três para comemorarmos o, o aniversário de 70 anos dela a gente brincava ainda que o aniversário era dela e ela que deu o presente para a gente mas ela queria a gente junto e foi uma viagem tão incrível, tão legal e tipo um mês depois um mês depois, quando eu estava com ideia suicida eu já sabia da viagem, porque a gente estava planejando essa viagem desde fevereiro. Entendeu? Assim, você foca tão naquele momento único e horrível e esquece o resto. Acorda, Leão. Tudo passa. Você tem que ter um mantra e a, a psiquiatra fala isso. O mantra que eu escolhi para a minha vida é tudo passa. Os momentos felizes passam e os tristes passam também. E nessa viagem foi bem incrível e, coincidentemente, quando eu voltei da viagem, é, eu tive que me inscrever para o concurso do TRE. E o laudo, ele tinha que ser recente, então eu marquei o meu psiquiatra novamente para ir lá pegar o laudo e o relatório médico, igual eu já falei lá nos vídeos sobre concurso público. E a minha mãe ela estava em casa. E a Fernanda, ela é psicóloga e assistente social, então ela virou pra mim e falou assim, vá, agora que você tá indo no psiquiatra, não deixa de falar pra ele que você teve pensamento suicida e que você quase cruzou a linha, é importante que ele saiba, daí eu falei assim, nossa, verdade, nem tava lembrando, e anotei pra poder falar, eu fui pro meu psiquiatra e falei pra ele, que é o Dr. Gabriel Sapucaí. Ele que me acompanha durante todo o processo e é ele que é o meu psiquiatra. O Dr. Estevam fechou meu diagnóstico, mas assim, o meu psiquiatra que, com, com o qual eu me identifico é o Dr. Gabriel. Eu fui lá eu falei assim, ah, Dr. Gabriel, sido disso disso do concurso, mas eu precisava falar para você que eu quase me matei. Como assim? Eu contei pra ele toda essa história que eu contei pra vocês. Daí ele falou que certamente era transtorno de comensual Gente, eu quase me matei. Não era porque eu estava triste. Não era porque eu estava com depressão. Não era porque a minha vida era uma merda. Porque não era. Eu quase me matei porque os hormônios me enlouqueceram. Entendeu? Se você é mulher, começa a anda tendo pensamentos. Em que momentos você anda tendo tristeza extrema e vontade de por fim? Será que você também não está tendo uma TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, a super TPM? E é por isso que você está pensando isso? Porque se for, tem remédio. Ele me explicou que isso é uma comorbidade muito comum até para as pessoas que estão dentro do espectro autista, e que tinha remédio, e eu comecei. Eu, no dia seguinte eu já comecei a tomar, e <risos> eu sou bem sem noção, vocês sabem disso. E quando chegou a minha, outra, a minha menstruação o seguinte, eu não tive nenhum pensamento ruim, sabe o que é nenhum pensamento ruim? nenhuma tristezinha, meu, eu mandei até mensagem pra esposa dele avisar ele que eu estava super bem porque assim, a sensação de estar bem é muito boa, entendeu? e você pode escolher, você pode fazer o acompanhamento da TDPM com o psiquiatra que é o que eu mais recomendo, funcionou pra mim, o remédio foi ótimo, tranquilo e eu acho que a gente que está no espectro, tem sim que tem acompanhamento psiquiátrico. Ou você pode fazer esse tratamento com base em anticoncepcionais e daí quem vai fazer o tratamento é a sua ginecologista. Eu só digo uma coisa, é a melhor coisa do mundo você não ter esse tipo de pensamentos em especial quando você não tem motivos, entendeu? Procura ajuda. Então, assim, a gente tem que mostrar, meu, eu fiz tanta coisa legal e incrível nesses três anos depois desse dia. Então, assim, Bom, eu conheci, eu tomei posse em dois empregos públicos, eu tomei posse na prefeitura de Osasco e conheci pessoas maravilhosas tomei posse no TRE e estou na melhor sala do mundo ah, Foi incrível, nesses três anos eu viajei para 26 países Nesses três anos, eu fui de uma concurseira sem dinheiro para uma concursada feliz. Nesses três anos, eu criei esse canal. E o tanto de retorno que eu recebo dele é imenso, sabe? Assim, você vê que você está ajudando, você vê que você está dando a mão para as pessoas e é por isso que hoje eu tô aqui falando para você se você tá com esse tipo de pensamento para você precisa parar você precisa dar um tempo buscar ajuda porque a vida vale a pena se eu tivesse me matado lá ou se eu tivesse morrido quando eu quis, porque o meu noivo me deu um pé na bunda, eu não ia ter casado com o Rafael, eu não ia estar hoje vivendo tudo o que eu vivi. E esse é o legal da vida, é a gente ver que ela pode surpreender a gente. Ela pode surpreender a gente positivamente de várias formas que a gente nem imagina, entendeu? E a gente tem que estar vivo para ter essa chance. Então eu falo pra você o seguinte, dá um tempo, se você tá com essa ideia, dá um tempo, hoje não, hoje não. E tudo passa, e não deixa de assistir aquele vídeo que eu comentei. Me desculpa o vídeo longo, me desculpa o chororô, mas eu precisava dividir isso com vocês, tá bom? É normal ter esse tipo de pensamento? É. Mas a gente não pode se deixar levar por ele, tá bom? A vida pode ser muito boa e surpreendente. Eu espero que você se inscreva, eu espero que você retorne a esse canal. Mas eu espero muito mais que você nunca mais na sua vida tenha esse tipo de pensamento ou sentimento. Tá bom? Eu espero que você tenha uma vida longa, leve e feliz, porque é isso que todos nós merecemos.